Caramba, nasci longe pra caramba, velho. Hum. tem nada aqui. Acho que é base militar, hein, mano. Já 12 já. Sempre tem cara com pernas essas porra. E tem M4, hein. Olha, oh, tem cara lá na frente. Cadê esse lazareto? Acabando, ah, mano, que bosta! Fiquei baixando, levantando. Ele é player, zumbi. Tem dificuldade para mirar. Bala, volta oh, que filha da mãe. <risos> <risos> Morre, filha da mãe. Morre. Desgraçado. O cara é blindado. Essa é um porra de soco não dá dano não. Eu não tô perdendo vida. Nem ele pelo visto. Ai, tomando co pra cá, que aqui é a área de treta se arrumar alguma coisa, se é bom se desse pra subir aqui hein? não dá pra subir ah mano, acabou a bala Merda. Tem lute onde eu morri. Ah, velho, vai tomar no cu. Oh! Uh.